Em 2020, Valtteri Bottas foi motivo de chacota por rodar seis vezes no asfalto traiçoeiro e molhado durante o GP da Turquia. Quase um ano depois, neste domingo, 10 de outubro, o finlandês deu a volta por cima em Istambul e, com a chuva e tudo, fez corrida irrepreensível e conquistou sua primeira vitória na temporada 2021 da Fórmula 1. Desde a largada, Walter ocupou a liderança e só perdeu durante o período para a troca de pneus. De quebra, o piloto do carro 77 da Mercedes ainda marcou a melhor volta da corrida. Desta forma, Bottas chegou à décima vitória da carreira na Fórmula 1. Em termos de luta pelo título, porém, Max Verstappen foi o grande vencedor do dia na Turquia, de novo. O holandês largou em segundo, não comprometeu. E embora em momento algum tivesse sido um concorrente à vitória, conquistou uma muito importante segunda posição. Sérgio Pérez foi o terceiro colocado, e marcou assim seu terceiro pódio com a Red Bull em 2021. Lewis Hamilton teve de se contentar com o quinto lugar na corrida. O heptacampeão tentou de tudo para ganhar posições depois de ter largado em 11º, fez grandes ultrapassagens Travou o notável duelo com o Pérez, foi fechado por Nikita Mazepin e até chegou a cogitar uma estratégia de não parar para trocar pneus, mas a parada foi inevitável por conta do desgaste dos compostos intermediários. O heptacampeão terminou logo atrás de Charles Leclerc, que chegou até a liderar com a Ferrari ao arriscar seguir na pista sem trocar pneus, mas também teve de partir para o pitstop. Pierre Gasly acertou Fernando Alonso na primeira curva e na primeira volta. Foi punido em cinco segundos, mas fez uma corrida bastante segura para terminar em sexto lugar e concluir um fim de semana positivo com a AlphaTauri. Lando Norris, desta vez, ficou longe das posições de ponta, e foi o sétimo com a McLaren, à frente de Carlos Sainz, que largou em 19º, foi prejudicado por uma falha da Ferrari no pit stop e, mesmo assim, arrancou o oitavo lugar. Lance Stroll, da Aston Martin, e Esteban Ocon, da Alpine, fecharam a lista dos dez primeiros colocados. Saiba como foi o GP da Turquia de Fórmula 1. Com a pista bastante molhada, mas sem chuva, todos os 20 pilotos alinharam para o grid com pneus intermediários. Valtteri Bottas se posicionou na pole position e teve ao lado Max Verstappen em segundo, Lewis Hamilton estava no meio da confusão em 11º lugar, enquanto Carlos Sainz e Daniel Ricardo ficaram lado a lado na última fila. Bottas fez uma grande largada e se manteve bem à frente de Verstappen, enquanto Charles Leclerc se sustentou em terceiro. Sérgio Pérez ganhou duas posições e deixou para trás Pierre Gasly e Fernando Alonso, que foi tocado pelo francês, caiu para 15º e disparou. Que estúpido, Gasly! Hamilton escapou de qualquer problema no meio do pelotão e concluiu a primeira volta em nono. Alonso ainda chegou a tocar na Haas de Mick Schumacher. O alemão era o décimo primeiro, atrás de Nikita Mazepin e à frente de Nicolas Latifi, que rodou no começo da corrida. Hamilton tinha Yuki Tsunoda à frente para tentar ganhar terreno e avançar. O japonês jogou duro, mas Lewis, com manobra digna de heptacampeão mundial, colocou o carro por fora, fez a ultrapassagem e subiu para oitavo. Pouco depois, a direção de prova anunciou as punições em razão dos incidentes na primeira volta, Gasly e Alonso, cinco segundos cada. Em grande forma, Hamilton continuou a abrir caminho, passou o Lando Norris com facilidade e foi para cima de Gasly. Outro piloto com excelente ritmo era Carlos Sainz, que largou em 19º, escalou muitas posições e já era o décimo depois de passar Sebastian Vettel na volta 14. Já Ricardo, que partiu em último, estava em 16º, logo atrás de George Russell. Na volta 15, Hamilton passou Gasly com facilidade e subiu para quinto. A luta do heptacampeão passava a ser Sérgio Pérez, que tinha a missão de segurar o piloto da Mercedes para ajudar Verstappen. Sainz abriu caminho e deixou mais um para trás, Tsunoda, e subiu para nono. Hamilton, pouco mais à frente, reclamava do desgaste dos pneus, mas ainda assim tinha ritmo muito forte. O piloto chegou a fazer novamente a volta mais rápida da corrida e chegou de vez em Pérez. Ricardo, que já estava no fim da fila, foi chamado pela McLaren para os boxes para colocar um novo jogo de pneus intermediários. O piloto voltou em 18º, mas com um ritmo muito mais lento com os pneus novos, enquanto Tsunoda escapou na curva 9, muito em razão, também, dos pneus desgastados. Diante da chuva que voltou a aparecer, os pilotos se mostravam em dúvida sobre qual estratégia seguir. Sainz, em nono, apontava para apenas uma parada ao longo da corrida. Com 30 voltas completadas, Bottas fazia excelente prova, tinha quase 4 segundos de frente para Verstappen. Aquela altura, Leclerc era o dono da volta mais rápida. O Monegasco era o terceiro, seguido por Pérez, que, por sua vez, tinha menos de um segundo de vantagem para Hamilton. O heptacampeão foi fechado pelo retardatário Mazepin, no momento em que o russo levava uma volta. A corrida ainda tinha boas disputas com Lance Strow e Sainz pelo nono lugar e Sebastian Vettel e Esteban Ocon pelo décimo. Naquele instante, Alonso entrava no pit lane para cumprir a punição e fazer seu pit stop. O grande momento da corrida aconteceu entre as voltas 34 e 35. Hamilton chegou de vez em Pérez e colocou o carro lado a lado para fazer a ultrapassagem. Por muito pouco, os dois não se tocaram. O mexicano foi valente e lutou de forma leal pela posição, e se manteve à frente. Verstappen foi aos boxes para a troca de pneus na volta 37, partindo para um novo stint com pneus intermediários. O holandês voltou logo à frente de Tcheco e Hamilton, em terceiro. Outro que fez o pitstop foi Sainz. Foi aí que a Ferrari derrubou a Corrida do Espanhol, depois de problemas na troca de pneus. Diante de uma pista que estava seca em alguns trechos, Vettel arriscou e colocou pneus médios de pista seca. A estratégia não deu certo e o carro se mostrou completamente inguiável naquelas condições. Seb teve de voltar aos boxes para uma nova troca, daquela vez voltando para os intermediários. Depois das mudanças de pneus de Bottas e Pérez, a ordem da corrida era Leclerc em primeiro, Valtteri em segundo, Verstappen em terceiro, Hamilton em quarto e Checo em quinto. Leclerc perguntou a Ferrari se era possível seguir na pista sem trocar pneus e ouviu resposta positiva. A Mercedes, ao contrário, não se animou muito com a possibilidade, mas Hamilton decidiu arriscar e ir até o fim, sem pit-stop. Leclerc arriscou, mas não conseguiu se sustentar na liderança por muito tempo, já que Bottas tinha muito mais ritmo com pneus intermediários novos. O finlandês fez a ultrapassagem na curva 1, durante a volta 47, e retomou a ponta. Em seguida, o piloto da Ferrari foi aos boxes para colocar pneus intermediários novos. Mas Hamilton resistiu na pista e se manteve sem pit-stop encarando as voltas finais da corrida, mesmo com pneus bastante desgastados. A ordem da corrida era formada por Bottas, Verstappen e, muito perto do holandês, Lewis. Mas a Mercedes decidiu não arriscar mais e o heptacampeão atendeu ao chamado para fazer, enfim, o pitstop. O dono do carro 44 voltou em quinto, atrás de Leclerc e Pérez. O piloto da Ferrari voltou à pista com um ritmo bem mais lento que o de Pérez. O mexicano conseguiu fazer a ultrapassagem na volta 51 e assumiu a terceira posição em uma das suas melhores corridas da temporada. Hamilton também se aproximou do Monegasco, mas não conseguiu ganhar a posição. Ao fim de 58 voltas, Bottas, enfim, teve a chance de comemorar sua primeira vitória na temporada. Com uma jornada impecável, o finlandês cravou a melhor volta e triunfou com louvor no GP da Turquia. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E você, o que achou do GP da Turquia de Fórmula 1? Deixe nos comentários deste vídeo. Até a próxima.